Fala, galera! No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre a corretora BTC. Essa corretora, galera, começou lá na Turquia, ela já é uma das maiores corretoras do mundo e ela planeja ser uma das maiores plataformas de negociação de criptomoedas do Brasil. Tô aqui já no site da corretora, todos os links que eu mostrar pra vocês no vídeo de hoje vai estar tá embaixo pra vocês conferirem com seus próprios olhos e aqui vocês entendem por que, que ela tem potencial pra ser tão grande. Então tá aqui, Bitcoin, tá? Então é a primeira criptomoeda Bitcoin da Turquia com sua própria rede Blockchain. Então eles têm a própria criptomoeda deles, tá? Que é a Bitcoin. E essa Bitcoin é a moeda na rede principal da blockchain BitChain. Ou seja, eles têm também a própria rede deles na blockchain, que é a BitChain. Então ela ganha valor com os projetos fan tokens e NFTs criados na blockchain Bitsy Chain. Para transferência de token no BitChain, a taxa de rede da blockchain é paga em BitCoin. E o Bitcoin pode ser facilmente armazenado em BitS e wallets desenvolvido pela Bits Technology, ou seja, eles também têm as wallets deles eles. Então, é todo um ecossistema com a própria rede, com a própria criptomoeda e dentro dessa rede eles têm fan tokens. Olha só que sensacional. Então, por isso que eu acho realmente que tem muito potencial essa corretora, todo esse ecossistema deles, tá? E assim, pode ser a nova Binance, tá ligado? Então, aqui basicamente vocês veem alguns fan tokens e olha só o nível, mano. Tem aqui Fortaleza, beleza, um time de futebol do Brasil, Coritiba, Ceará. Então, aqui já é show de bola. Mas, cara, o que mais me chamou a atenção? Seleção Brasileira de Futebol. Então, cara, eles têm os fan tokens do Brasil, mano, da seleção brasileira, isso aqui é muito grande, cara. E aqui tem todos aqui os times que eles já têm parceria, tem além aqui do Ceará, Curitiba, Fortaleza, tem Sport, Vitória, tem outros times internacionais, Watford, né, da Inglaterra, temos aqui Cadiz, temos que mais? Alguns eu conheço, outros não, né, Que é de, do mundo todo. Temos aqui o Espanhol, da Espanha, temos aqui, que mais? Celta de Vigo, da Espanha, uh, Deportivo La Vez, da Espanha, cara, muito time time do a seleção do Uruguai, cara, isso aqui também é muito gigantesco, né? É um passo ali já para estar dentro tanto do Brasil quanto do Uruguai, né? Temos Espanha, temos Inglaterra. É, aqui ó, Espanha aqui, um time nacional da Espanha também, Rangers esse aqui eu acho que é da Escócia, não é? Enfim, tem da Turquia, seleção da Turquia, muita coisa grande, alguns times da Turquia, McLaren também, ou seja, olha quanta coisa grande aqui, então eles já estão com diversos fãs tokens e diversos projetos grandes, seleções grandes, times grandes, isso aqui é um passo para já estar tá dentro aí e ter usabilidade ali na moeda deles, na rede deles e tudo mais. E embora, né, eles são conhecidos aí por emitir tokens de fãs, né, eles oferecem também muito mais serviços, tá, como construção, energia e turismo também. E é muito legal que dentro da plataforma deles, você pode negociar tanto com o BRL, né? Real, também com a Bitcoin, né? Que é a criptomoeda deles. Também com o Tether, que seria a dólar. E também com o CHFT, né? Que seria os fãs tokens, ok? Vou deixar o link direto aí pra vocês, né? Você pode clicar ali em cima também, se você estiver no site, login ou cria sua conta. E é muito simples e rápido para criar conta. Você coloca só seu nome, sobrenome, telefone, senha, confirma a senha. Confirma aqui embaixo os botãozinhos aqui embaixo, né? Vai aparecer um SMS no seu celular, você confirma e pronto, criou a sua conta. E um ponto muito legal é que eles têm o saque já diretamente para o seu PIX no banco. Então a gente que é do Brasil sabe que o PIX é muito rápido. Então assim, você negociou, ganhou, teve lucro ali na plataforma, você pode sacar direto no seu PIX rapidinho seu ganho. Isso é muito bom, muito rápido e você não precisa usar outra corretora, né? Não precisa usar uma Binance para intermediar, por exemplo. Eles têm aqui o serviço direto em real no PIX na sua conta bancária. E uma coisa muito legal que eu achei para falar para vocês é que eles estão com uma campanha bônus de fan tokens de 5 milhões em prêmios, tá? Então, aqui tem todos os requisitos, tá? Basicamente, aqui da campanha. Então, basicamente, para ser parte da campanha, você deve se cadastrar na bitcbrasil.com e ter concluído todos os procedimentos, tá? Vou deixar direto essa matéria para vocês verem aí embaixo. Então, o participante deve ser um novo membro da plataforma, ou seja, cadastro validamente com o BTC Brasil a partir do dia 27 de maio de 2022, tá? Por isso que eu já estou trazendo esse vídeo para vocês, cara. Está no melhor momento para você estar tá participando. Estou gravando, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas estou gravando no dia 27 de maio. Então, é o momento agora, tá? E o participante deve ter realizado transações. Com pelo menos mil bits de volume no mercado Bits Brasil, conforme especificado abaixo. Galera, isso aqui agora tá dando um valor bem baixo, tá? Então tá acessível pra você entrar. Tá aqui o que, que pode ser, né? 10 unidades de BKN, 10 unidades de SNFT, enfim, tá tudo descrito aqui pra você. Então, cada participante que preenche os requisitos estabelecidos pode ter direito a um bônus. Sendo a campanha limitada de distribuição total de 100 mil bônus entre todos os participantes, cada bônus vale 50 reais pra ser usado nas plataformas, ou seja, você ganha 50 reais de bônus e o bônus certo é disponibilizado nas carteiras digitais dos participantes, dentro das primeiras 72 horas após a conclusão. Então, cara, eu acho que aqui dá uns um 6 dólares que você tem que colocar e você ganha 50 reais em bônus. Então, vale a pena, tá, galera? Vou deixar aí embaixo, de qualquer maneira, pra você ver detalhadamente todos os passos aí, né? Já se cadastra, já vai adiantando aí. E também, galera, como eu sempre prezo pra trazer aqui conteúdo de qualidade aqui no canal, peguei algumas notícias aqui sobre a chegada da plataforma no Brasil pra vocês verem que é uma plataforma séria, que tem meios de notícia compartilhando. Então, significa que realmente é um barulho grande que eles estão fazendo, entendeu? Então, aqui na Daily Sabah, empresa de criptomoedas turca Bit BTC lançará a exchange no Brasil e na Espanha, tá? Então tem toda a notícia aqui. Também saiu na Daily Holdley, né? Daily Hodley, sei lá. Sexto acordo de troca internacional da BTC Technology. BTC Coin estará na BitTrax Global em 3 de dezembro de 2021. Tá? temos aqui também nessa FIBA de basquete mano parceria inovadora entre FIBA ou seja a Associação de Basquete também né esqueci de citar para vocês também tem parceria com a Pepsi pronta para levar a experiência dos fãs isso é muito importante né é tipo a FIFA só que de basquete né para quem é de futebol entendeu. A nova exchange de criptomoedas do Brasil, Bitsy Brasil, também saiu na Criptonizando, saiu também nessa Reuters, empresa de criptomoedas turca, Bitsy abrirá exchange no Brasil e na Espanha, CEO, né? E também aqui eu vi na Cointelegraph, essa aqui é bem grande, exchange turca, parceira da seleção brasileira, chega ao Brasil de olho no mercado de fã tokens. Então assim, galera, é muito bom né quando sai notícia de qualquer projeto aí, porque mostra que é um negócio sério, mostra que o pessoal está pesquisando, mostra que aquilo está tendo volume de marketing de Pessoas atrás, e enfim, é interessante para concluir. Galera, dê uma olhadinha no Twitter deles, tá bom? Tá com um engajamento legal, então tem bastante qualidade aqui. Você pode dar uma olhada, vou deixar as redes sociais deles para vocês aí embaixo. E também dê uma olhadinha no Instagram, também artes de qualidade aqui. E eu acho legal as redes sociais porque você pode tirar dúvidas, né? Às vezes tem alguns posts tirando dúvidas. Você pode interagir com as pessoas também, por exemplo, no Twitter, ou às vezes até no Instagram. Então, isso é legal para você estar tá por dentro mais do projeto aí, certo? Mas é isso aí, galera. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e todos os links. Que está aí embaixo para você, beleza? Tamo junto e até a próxima!